Estou vendo aqui o filme De Volta para o Futuro, foi em 1985, no dia 21 de outubro, e não houve muita modificação daquelas tecnologias postadas para hoje, não houve nada daquilo, só é tudo copo furado, é. a gente aguarda ainda. Houve o que que modificou, teve o computador, naquela época não tinha. O videogame naquela época não tinha. O skate voador não tem também. Os carros continuam em cima de quatro rodas. Né? Então não, não houve toda aquela modificação que o filme propunha, mostrava. Calor hoje. Dia 21 de outubro está calor. Então, é isso aí, a tecnologia ficou ainda para acontecer para o futuro, né? Só temos a tecnologia espacial aí, que leva é, máquinas para Marte, chegamos lá, né? mas vai ser difícil a gente conhecer mesmo. Então, continua tudo uma grande ficção para enrolar o povo. A gente brinca assistir os filmes e tal, mas a tecnologia não chega. É só ficção. Continua a mesma palhaçada.